...nós, e infelizmente, está organizado Bom, é, esse movimento funcionou por uns dois anos, até que, então, o governo do estado de Minas Gerais, na época, é, lançou um projeto de incentivo de criação dos conselhos municipais de conservação e defesa do meio ambiente, vinculado ao governo público. Bem, nós aproveitando, achando a ideia boa, então, nós criamos, foi criado o um Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Foi um projeto de lei enviado à Câmara Municipal, foi aprovado e o Podemos é, substituiu. O Movimento de Defesa do Meio Ambiente deixou de existir e nós passamos, então, vinculado ao Conselho do Meio Ambiente. É, hoje em dia é questionado: será que seria melhor uma ONG ou vinculado ao Poder Público? Bom, depende. Depende dos de membros, dos conselheiros que estão gerindo. Né? Se forem pessoas conscientes, é, não tem problema nenhum ser vinculado ao poder público. Então o Poderma vem funcionando, por, funcionou, quer dizer, funciona até hoje. É, eu tive a oportunidade, na, já, há 25 anos atrás, de ser presidente lá por três vezes, e hoje o, o atual presidente do, do, do Podema é o resto do Antônio. É uma pessoa nova né? e importante é, que, surgem novas, que surgem novas lideranças. É, desde, eu pensei, eu feito, nós fizemos um trabalho bom, um trabalho de base, que na nossa época é, nós criamos a reserva biológica da Pedra Branca e a reserva biológica da Pedra do coração. Eu quero até voltar um pouquinho atrás e até louvar ex-prefeito, o ex-prefeito ex que ele adquiriu hoje, é patrimônio da prefeitura, é lá na Pedra Branca, tem 50 alqueles de, de área, em volta da Pedra Branca, é patrimônio da prefeitura e, e nós transformamos ela em reserva biológica. É uma unidade de conservação de reserva biológica que já é grande vantagem, porque essa está é garantida para toda a vida, e ninguém vai estocar nessa reserva. Então, já acho que é um ponto positivo. São 50 alqueiros é, adquiridos pela prefeitura, foi, foi pago. E aqui na Pedra do Coração também tem cinco alqueiros lá tá, em volta das antenas, é, foi também adquirido pela prefeitura e transformado também em reserva de E nós fizemos também alguma legislação municipal é, para garantir né, que o meio ambiente esteja preservado. Eu acho que foi... já. É, foi esse trabalho de base que serviu para a continuidade, hoje, é, da, da, dos novos conselheiros que estão gerindo o poder é, E eu quero agora também é, dar uma introdução é, do, do congeado, né? eu Acho que muita gente já viu falar do Congeaba. O congeado é o Conselho de Gestor é, da Área de Proteção Ambiental da Bela Branca. Foi um projeto de lei é, de autoria do vereador Manoel Henrique e que depois foi aprovado pela Câmara e foi sancionada a lei né, de 1973, de 95 e foi criado o Conselho de Gestor da Água. O que, que significa isso? É uma garantia a mais para que essa área da África, que é uma área grande, é, que envolve até lá, vai ter um de município de Fortaleza e Grande para a preservação dessa, dessa área. É, o Vanderlei vai detalhar melhor, é, que foi ele o autor desse projeto de lei de criação da ATA. O Conselho de Gestor, ele desde 95 né? Ele foi. 2006. 2006. 2006. Ele foi. Ele foi teve um, uns percalços aí, ele teve um, um período aí que ele ficou inativo. E agora, felizmente, é, como foi o agora há cinco mês, mês passado, né, é, foi feito aí uma, uma assembleia e foram, foram nomeados os novos conselheiros para gerir o congiado novamente. Eu fui pego surpresa novamente, né, eu tinha prometido que eu não seria mais presidente. Porque eu acho que tem que, ser, tem que surgir novos líderes, mais o de surpresa e eu acabei sendo novamente o presidente Roger, juntamente com o Daniel, com o Luiz Antônio, é, que é o secretário o secretário de ambiente. É, eu de eu, o presidente, o Luiz de Vice-presidente e o Daniel Tigres, o secretário-executivo. É, nós pretendemos fazer o trabalho, dar é, continuidade continuar ao trabalho. Por quê? Nós tivemos aí, recentemente, duas vitórias. É, no Poder Judiciário, as é, nas pedreiras, uma, uma, que todas, né? Foi a Associação da, da, das Mineradoras, eles interpraram uma ação de inconstitucionalidade da lei da APA. É, o, esse foi, aqui, né, em primeira instância, né? Foi o juiz... É, deu favorável, né? Deu favorável eles recorreram ao Tribunal de Justiça e a surpresa é que o Tribunal de Justiça, por unanimidade, ele legitimou que a, APA, que a lei da APA não é de tortura constitucional. Então foi uma vitória. E, recentemente, a, uma empresa de mineração também aqui entrou com pedido de licenciamento na Superintendência de Meio Ambiente do Estado, aqui a Supran de Varginha, porque a, a, o, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente devido ao estado ser muito grande, ela descentralizou o licenciamento. Então o licenciamento aqui no sul de Minas é, faz parte da Suprante E teve mais uma surpresa agradável para nós. É, por unanimidade dos ele eles deferiam o licenciamento dessa empresa. Então esse, esses dois atos deram força. E nós pretendemos agora continuar com esse trabalho sério e porque é, para garantir, né? Futuro, é, do meio ambiente para a, a, as gerações futuras, né? e é um grande projeto de sustentabilidade do planeta e, então eu gostaria agora é, de passar então, para o papel para ele detalhar é, sobre é, a, a criação né, do projeto e sobre a lei, lei né? Obrigado a vocês, tá? eu quero ser bem rápido depois, porque vai surgir depois surgir os debates. Bom, bom dia a todos de todas agradecer aos, aos professores, professores do colégio, à direção pelo convite. E bom, como a explicar para vocês aqui, gente, sobre a criação da APA, a lei da APA. É, em 2004, 2005, no segundo mandato meu, eu estava como, como vereador, preocupado com relação à questão do meio ambiente, eu já. É, é, fiz um anteprojeto, apresentei na Câmara Municipal e esse projeto, criando a APA, a de da Serra da Pedra Branca, para vocês terem uma ideia, foi dois anos até a aprovação. Nós tivemos é, vários profissionais envolvidos na construção desse projeto. É, profissionais do encanto, é, geólogos, engenheiros florestais, enfim, vários profissionais para ajudar, me ajudar a elaborar esse projeto E nós conseguimos Dia 29 de dezembro de 2006 O prefeito na época Conseguiu nós conseguimos, O prefeito quer dizer, Transformasse em lei ah, Essa lei tem 260 artigos Ela tem mais de 600 páginas Para vocês terem uma ideia Esse levantamento que foi, foi feito É o levantamento no campo Da, da, fra, da fauna Da flora né, tudo no meio ambiente. Ali foi é, ver quanto de, de, de, de, de espécies no meio ambiente. Foi né. então, um trabalho muito bonito na época eu até, eu até lembro na época a diretora aqui do, do, do colégio, que era a, a Cassinha, tinha pedido para ela: olha, eu gostaria que pelo menos cinco alunos, por desses cinco alunos aqui, que acompanhassem um dia a equipe né, em cima da pedra branca, né, que acompanhasse a gente para fazer a, a, a demarcação da né, área, né? Foi simbólico esse, esse passeio. E um dos alunos que ficou interessado e nos acompanhou na época, está começando a fazer a faculdade, o primeiro ano de faculdade. E hoje ele é o nosso secretário de meio ambiente, Fabrizio é Antônio. coisa <risos> né? interessante. Você vê que ele, ele começou a envolver, né? Desde, desde jovem, e interessou e hoje é um dos defensores do de meio ambiente aí, administra a, a, a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura do nosso município. Enfim, nós fizemos essa lei, foi muita luta, e dentro da lei ela tem isso, é, ela tem, o que é interessante, a lei no retroage, Tem um artigo dela lá, o artigo 51 que é ponente, que diz o seguinte, que fica proibido, a partir da, da, da, da, da sanção né, da lei, fica proibido qualquer instalação de empreendimento. Dentro da área. Essa área são 12 mil hectares, a área que é preservada. Para vocês terem uma ideia, pega todo o bairro da, da, da, do Maranhão, tá? pega toda a estrada da, da rodovia, até na divisa de Santa Rita, sobe até em cima da Pedra Branca, acompanha a serra, sai até na pedreira da Paz, no bairro do Cormitibo, desce, pega a parte da Bucaina, né, da Lagoa e vem descendo em Pocinho de Rio Verde. Tudo que estiver dentro dessa, dessas no, nossas montanhas, né, dentro de drogas, ela está preservada, a lei por exemplo, tá? E o que é interessante é isso, a lei não retroage, é o seguinte, a partir da sanção fica proibido qualquer instalação de novas mineradoras. Não quer dizer que o que estava fecha, não, a lei não retroage não fecha. Mas é só que ela limita, né? Ela limita a, a, a área dessas novas mineradoras, por isso que tentava, quando é, é, nós conseguimos sancionar, eu levei ela, protocolei a lei em Belo Horizonte na Secretaria de Meio Ambiente, na época o secretário do Estado me falou, ó oh, vereador, se não faz isso aí, nós estamos com mais de 60 pedidos, mais de 60 novos vereadores, para entrar em toda a serra do velhador. Então se a gente não fizesse essa lei, hoje pode ter certeza, a gente não vinha lá, não vinha pedra branca. Isso pode ter certeza que realmente estaria tudo estourado essa serra. Mesmo assim, com a lei nós tivemos, durante esse percurso aí, nós tivemos como o Paulo acabou de falar aqui, é, tentaram desqualificar a lei, tentaram é, é, é, fazer que ela é inconstitucional, né? o próprio Tribunal de Justiça, os três desembargadores, deu como constitucional legal a lei, então essa lei ela, ela é uma lei que realmente ela veio para ficar, e dentro da lei, tem um artigo que cria o CONGEAPA, que é o Conselho Gestor da APA. São dez, são dez conselheiros. Então, nesse, no período de 2006 até, até esse ano, né, nós tivemos dificuldade de ter, ter os outros conselheiros. Mas não conseguiu porque não tem um apoio. Tem que ter um apoio político também. Né? Porque esse conselho ele tem, ele é paritário, ele tem a sociedade que participa e também o poder público. Só que não houve interesse da administração e do poder público em participar da APA Que não era interessante com a administração com relação ao meio ambiente né? Hoje tem essa preocupação Hoje há essa preocupação com a atual administração com relação ao meio ambiente Por isso que está, hoje, se está assim andando, se Deus quiser, a gente vai é, é, é, continuar Validar a, a, a, o CONGIAPA e dar força para o CONGIAPA. Bom, dentro do CONGIAPA. Que, que é interessante, o Paulo, que é o nosso presidente agora, gosto que falei para ele hoje. Os conselheiros que estão no Pondeabo hoje, eu não disse, mas são pessoas experientes de vida, experientes de, de luta no meio ambiente da cidade. Pode ter certeza. Agora, uma das coisas que, que nós vamos tentar fazer agora também, acertar, através de lei municipal, criando mais o espaço, que a ideia nossa foi citada, a escola participar. A gente tem um representante da escola, um estudante, participar desse conselho. Isso é uma luta também que a gente vai tentar, um no longo tempo agora, de conseguir isso, né? A escola do município, um jovem, né? um representante das escolas que está construído no município, representar, ser representante do colegiado. Essa é uma coisa que a gente vai para frente. Né? É, outra coisa com relação da, da, da lei da APA, que eu, eu acho que é, é, é, é de suma importância, gente. A participação, a participação da escola realmente, a participação de vocês jovens, de participar é, é, dos movimentos que tem, essa conscientização né, de vocês poderiam realmente participar de fato, né, porque o futuro está aí. Nós, nós somos passageiros, nós estamos aqui, é passageiro. Nós temos que fazer novas lideranças né, e, e preocupar com relação à questão do meio ambiente agora o que nós temos também dentro da vim para falar de outro assunto e jogar a água mas a água para que era para ter falado também né mas o, o, e da minha parte aqui hoje é de um projeto vou falar de um projeto que é a escola incentivante vocês desenvolveram, os educadores desenvolveram aqui né com relação à economia da área projeto muito muito bom mesmo. Vai ser exemplo em Minas Gerais, em cidades e vai ser exemplo de escola. Que é um projeto que pode levar para fora daqui, né? E aí a gente, é, nós eu sempre, sempre envolvido tem várias vezes que, que eu sou autor com relação ao meio ambiente, então assim, né? sou autor de várias leis municipais e visto essa camisa junto com vocês no colégio e hoje nós estamos hoje às 19 horas. Nós é, pedimos ao presidente da Câmara colocar em votação o projeto, elaborei um projeto né, é, instituindo o dia a semana municipal né, da economia da água. Então a gente é, tem que transformar em lei e hoje vai ter votação. Eu, aí fica o convite para quem puder participar da reunião na Câmara, ver como é que é uma votação no projeto de lei, tá? para a gente é, é, instituir essa lei. Tá certo? É, essa lei interessante que o vou diz para tá, Rosângela. Vai ser ela, é, vai nos obtaminhar depois de aprovada essa lei. Ela vai ser referência no estado de Minas Gerais porque nós fizemos pesquisa. Não existe uma lei igual no estado de Minas Gerais com relação à economia da água tá? nesse projeto. Vocês vão participar. Até premiação vai ter né? aqueles que economizar mais água em casa no, no período, né? De, de ter uma premiação. Né? E a ideia é fazer o lançamento dessa lei no dia 27 de março, que é o, o, o aniversário de paz, né? Então, fica o convite para quem puder poder participar da reunião da Câmara e para poder participar de todos os eventos que vocês sigam de exemplo, de todos os eventos com relação ao meio ambiente. E também estou trazendo para vocês, distribuindo para vocês uma cartilha que eu fiz um ano passado, quando eu estava presidente da Câmara Municipal, aqui é o Beabá, a Câmara Municipal de Caldas, tá? bem didático, está certo? Aqui mostra como, qual é a função da Câmara, qual é a função de vereador, como se faz uma lei municipal, como se faz um projeto, o que é o um requerimento, o que é uma indicação, é bem didático para vocês, de uma noção poder, como, é, como é que funciona o poder legislativo. Certo? Aqui se fala, o nosso, nós criamos, nós fundamos lá a, a, a, o espaço cultural, o memorial Memor da Câmara Municipal da História, sempre foi realizando a administração, né? Enfim, eu quero distribuir para vocês aí, vocês deem o maior carinho isso aqui, para é que vocês tenham uma noção de poder cobrar os princípios, cobrar daqueles, que os pais de vocês, muitos de vocês, já não né? tá né? é? Assim, cobrar, tá a participação dos políticos relação a essas questões, principalmente uma luta minha em particular com relação à questão ambiental, certo? Então, vou deixar o distribuir para vocês, ok? Esqueci de alguma coisa, eu, Paulo, vou falar? Acho que tá. Mas, é, nós, né? nós podemos é, futuramente não falar mais do projeto agora, dessa reestruturação né, que nós estamos fazendo? Sim, a gente já assume o compromisso de voltar aqui é, mais vezes. Sim, abriu um espaço para a gente aqui na escola, nós vamos procurar sempre estar em contato com vocês o que nós estamos fazendo, ok? É depois do, da, da fala do Daniel, né? Agora o Daniel que vai a parte eu acho mais importante é do Daniel agora. ok Então o Daniel é nosso, nosso professor, né Daniel? Então a palavra vai ficar para o Daniel agora, aí depois ele fica aberto para tá? o questionamento perfeito Ok? Obrigado, Beleza. Gente, bom dia. Player, bom dia Bom dia, dia. É? Bom dia Bom dia. Então vamos lá Primeira coisa que eu quero saber Quem é que mora na da Branca Branca Quem Quem mora na Água da Branca do Quem não, não. não tá assim, Lucónio, Bairro Morretir, Bucana Rua, Lagoa, Pedra Branca Maranhão, Maranhão, Para... Só de alguém que trabalha na água da Branca? Ninguém. Ninguém? Vocês não tem nenhum parente que trabalha na <tos> das da Por exemplo? Qual delas? Na Andrade. Então, tem uma, uma filha de quem trabalha na Andrade. Alguém mais? Na Da Paz. E quem mais? Da Paz. Então, tem dois da Paz e um de Andrade. Ninguém mais? tá Só pra gente pode poder ter uma noção, então minoria de pessoas aqui que moram na APA e também estão com poucas pessoas que estão com os pais trabalhando nas mineradoras, não é isso? Bem, a gente teve uma apresentação feita pelo Paulo Ferraz e pelo Wanderlei, um pouco da história de construção dessa APA na Branca. Todo mundo sabe o que significa é a palavra APA, então, já, né? Não? Então, vamos lá. O que é APA? É sabe. A área de Preservação Ambiental. Boa, <risos> <O Arexaneira. risos> Área de Preservação Ambiental não é uma invenção da cabeça de caos. Não é uma invenção da cabeça maluca do Vanderlei. Não é. A APA faz parte de um conjunto de unidades Conservação no Brasil unidades de conservação, que podem ser parques municipal, federal, estadual pode ser APA que é a área de proteção ambiental pode ser reserva biológica pode ser vários outros reserva extrativista tem vários jeitos de gerar unidades de conservação qual que é a diferença entre uma APA e um parque por exemplo ou uma reserva biológica, alguém sabe? Na APA pode sim ter atividade econômica, ou seja, você pode estar produzindo, verdade? não é ilegal, não é proibido você fazer atividade econômica, por exemplo, agricultura, por exemplo, plantação de, quê? de milho, mandioquinha, leite, queijo, mineradora, também não é proibido. Ou seja, você não tem proibição de atividade econômica. Cada APA tem as suas leis internas que fazem o um zoneamento de como pode funcionar lá dentro. Por que que tem que criar APAs no Brasil? Tem um certo ser, aí, que o pessoal chama de ser humano, já que ele fala de ser humano? Que ele tem um pequeno probleminha, você já deve ter reparado o probleminha que ele tem. Ele é muito ambicioso. Ele gosta de encher o bolso, e não está nem aí Se o filho dele não vai ter onde viver Porque ele acredita, infelizmente Que dá para comer dinheiro Ele acha que você pode pegar O carro e comer Eu acho muito difícil Mas ele acredita nisso É uma crença meio estúpida Mas infelizmente o ser humano ele é um pouco estúpido Somos nós Faz Então a gente cria áreas de preservação Para poder garantir Que os nossos filhos Quem quer ter filho? No, ti ho chiesto che 41 anos de idade, meu filho acabou de nascer. Então, só que você vai embora. bem mais tarde. Né? É... Quem aqui já passou três dias sem tomar nenhum gole de água? Opa! Como foi seu sentimento nessa fase de economia? Ah, vai Yes, <laughs> yes, Agora parece com o que? Ah, é não só beber álcool e comer carne Não, era para ser jejum de idade né? Parece com qualquer coisa meio tudo bem Faz parte Na Bíblia, originalmente, foi o jejum Meu que ele fez, viu, Wesley? Um tempão, 40 dias Mas ele tomava água, porque se é, é água, a gente não De onde vem a água, gente? Oi? da é é é na natureza! Como que a água é formada? Vamos lá, gente Tem até aí a Luizó, mas de onde que ela vem Como é que ela vem? Olha vem boa Como é que ela chega na torneira? Ela vem de baixo pra cima ou ela vem de cima pra baixo? De baixo pra cima? Nossa, agora chegou De cima pra baixo Porque tem a pressão, vê é isso É um ciclo o ciclo, como é que ela vai de baixo para cima antes de descer e de cima para baixo? Como é que ela sobe? Ah, sol, não. E Evaporação. Não Evaporou. Eu falei que o ser humano era meio. Meio ruim da cabeça, ser é humano? O que, que a gente faz? A gente tem feito, ultimamente, nos últimos anos, uma destruição sistemática das caixas d'água do próprio ser humano. Eu acho que a gente não ama nossos filhos, né? A gente gosta de nós. Nosso... As aulas, a gente vai matar. Hein? Nós estamos tirando o futuro dos nossos filhos. A cada dia nós estamos tirando do nosso nós fizemos. Cantareira Ah, Cantareira foi porque teve uma seca muito grande Ah, foi Deus Gente, para de botar culpa em Deus Vamos parar de botar culpa em Deus de novo Cair na real Perto de Cantareira que tem lá cheio Mineração de granito. Toda a região do, da Cantareira a alimentação de Cantareira quem vem? De Minas Gerais, como aqui em Caldas também a gente ajuda as bacias do Ipá, do Rio Verde São regiões de montanhas, de Minas Gerais Pela primeira vez na história A nascente do Rio São Francisco secou Que é o maior rio, os maiores rios do planeta Terra Isso não foi Deus Essa seca não foi por acaso Nós estamos destruindo as condições da nossa própria existência nesta vida E por quê? Para o meu carro Para <risos> <risos> yeah. comer carro. Tá a fim de comer comida em água, de de de de comer carne, comer iPhone, comer camisa de marca, né? a gente não está pensando no nosso carro. Aí o pessoal vai dizer para nós, ah, mas o desenvolvimento! Não é isso? Todo mundo já ouviu esquecer a comida, ouviu? O meio ambiente é importante, mas tem sempre mais? Mas... Vocês querem ganhar dinheiro Não é isso? É. Gente, todo mundo tem o direito de ganhar dinheiro Tá certo Não tá errado É ruim ser pobre Não é bom ser pobre não É ruim ser pobre Mas eu posso falar uma coisa pra vocês O problema do Brasil Não são os pobres O problema do Brasil são os ricos, Os milionários Porque ser pobre Passa fome Mas ser rico é muito pior Porque você está matando gente pô, pô, pô. Quando você é milionário Você está matando gente Sabe por quê? Eu sou físico gente. Eu sou físico. Existe uma lei que diz que Nada se cria Nada se perde Tudo se transforma Não é isso? Já ouviram falar dessa lei? Essa lei é imutável Se algumas pessoas Têm muito Bom, não adianta você quietinho é não. É todo mundo que quer é milionário, todo mundo. Todo mundo que está conta no HSBC. É todo mundo que tem um carrão, que você tem um carrão lá fora, todo mundo acha que é bonito, que é legal ser rico? Não, ser rico é horrível. Ah, é horrível. Ter é é é uma vida boa não é ruim, gente. Você conseguir o um dinheiro todo ele tem uma vida confortável, tranquila e ser é justo. Mas o nível de riqueza que a gente gera hoje no planeta, já dá para todo mundo receber 3 mil reais por mês. Todo ser humano pode receber 3 mil reais por mês. Pega o PIB do Brasil, que é de 4 trilhões, e divide pela população brasileira. E não é...